Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português. E hoje eu vou responder a pergunta de um leitor. Ele pergunta o seguinte. Quando utilizar independente e quando utilizar independentemente? É, essa dúvida ele surge por conta de uma coisa que nós chamamos de derivação imprópria. Por exemplo, independente é um adjetivo, mas muitas vezes ele é usado como um adverbio. Então você diz normalmente. Independente das situações, eu estarei na sua festa. Quando, na verdade, você deveria ter dito. Independentemente da situação eu estarei na sua festa. Então, respondendo a pergunta do leitor, se você quiser usar a palavra na função de advérbio, o melhor é usar independentemente. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. É, se inscrevam aqui no, no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. É, se gostaram, clique aqui no joinha. Um grande abraço e até a próxima.